Como é que é, mal? Sou o Perf e sejam bem-vindos ao segundo episódio desta série do Perf Place, que é o Cat Mario. Ainda não começou o vídeo e eu já estou irritado. Vai é do gato! <risos> Mas vamos embora lá jogar! Terceiro nível. O que é que é para fazer aqui? Pera, vamos passar. Assim. Não apanhar nada. Ah oh, não! Já começa. Escapei! Ha! Vai! Vai! Ah! Até agora, como é que. A sério! Pronto, já começa! Já perdi! né? Já perdi! <risos> Espera, como é que chega ali? O outro. Ah! Ok! Sou um gênio! I I can fly. não chega! Será que é para este lado? Como é que chega ali? Espera, será que temos que. Eu tenho medo até de apanhar estas coisas. Vá. Pronto. Eu já sabia. Agora vamos apanhar isto. Como é que eu vou ali para cima? WTF? Bem, já chega. Temos que ir pesquisar. Temos que ir pesquisar. Vai! Uhul! Tão fácil! Vai! É só apanhar isto e mandar um saltinho. Yes! Não! Não! Ora bem, agora tenho que passar para o outro, não é? Não! What the... Vai. Okay. Estamos perto do checkpoint... O que é que nos pode matar aqui? Yes! Checkpoint! Vem embora lá... Vou saltar assim... Uma pessoa! Sai pessoa! What the? Sério que aqui também há rockets? Porquê é que acertei ali? vai é que tentar de que estar aquilo em todo lado? Passa pessoa! vai Isso! Uh -huh. Matei o míssil! Vá, tu vais saltar, não é? Salta lá! Salta. Ele salta connosco! Vá. Cai. Vá. E continua a saltar lá embaixo. Aí, o checkpoint. Eu, pelos vistos, isto tem Ok, então temos que ir para aqui e para aqui. WTF? Eu momento em que saltam batatas fritas e nos mata. Vai. Passam as batatas fritas. Vai, batatas fritas. E que, é que tinha? Ah! Salta! Uhul. Ah, sério? Vais ficar aí a olhar para mim? SIM! A sério que vais ficar aí a olhar para mim? SIM! Já perdi, não é? Então, assim Se calhar temos que fazer é Mandar esta tartaruga para ali Agora mata a pessoa isso esqueci-me disto vai ah, ah. para lá Vai, tartaruga. Sim. Agora passar por cima das batatas fritas. Uhul! Eu não fui ver vídeos news. Eu sou um artista. Mas, bem, malta, é tudo neste segundo episódio. Fiquem bem. Até logo!